Se quiser lutar conosco, é melhor trazer um navio de guerra. Essa frase é dita por Ben Beckman, o misterioso primeiro imediato dos piratas do Ruivo. Dizem as lendas dos mares que seu nível de poder pode ser comparado com o próprio Shanks, o Ruivo. Mas qual seria esse poder? Como Ben Beckman luta? O que realmente aconteceu entre ele e o Kizaru? O Beckman está realmente acima dos outros comandantes Yonkous ou são apenas mitos espalhados pelos mares, uma coisa é fato, Eustace Capitão Kid lutou contra dois Yonkos e saiu com títulos e uma recompensa elevada, já em seu encontro com Ben Beckman as coisas foram um pouco diferentes, um braço foi perdido, essa é sua punição, quer saber mais sobre a lenda de Ben Beckman? Então se liga que eu vou falar nisso agora! galera, eu vou trofuzar aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês, estejam maravilhosamente bem! Hoje vamos falar do personagem mais hypado de toda a série de One Piece Que deveria se chamar na verdade One Piece Man, sim! Uma homenagem a ele, Ben Beckman! <risos> que piada mista! personagem mais poderoso segundo as lendas aí O hype é real, mas e os poderes? Tem umas coisas interessantes aí por trás do Ben Beckman pra gente desvendar principalmente em relação aos seus poderes, assistiu One Piece Film Red e acha que já sabe tudo sobre ele? Calma que tem novidade aí, Ben Beckman não mostrou nada ainda, assiste até o final. Se você é novo no canal, assiste esse vídeo. Se você gostar, aí eu peço para você se inscrever lá no final. Agora, se você já é membro da pior geração, já sabe o que fazer. Dispara o like nesse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Ben Beckman. Então vamos lá galera, como o primeiro imediato dos piratas ruivo Beckman pode ser considerado como tendo uma habilidade de combate significativa Ao mesmo tempo que não vimos nada dele E isso é uma obra de construção genial que a consegue fazer Bem Beckman, Shanks e todos os piratas do ruivo Não tem eventos o suficiente para sabermos o que eles realmente podem fazer Mas o que temos certeza é Eles são poderosos eles são uma tripulação pequena, compacta. Não à toa, Shanks e os seus piratas foram classificados como a tripulação mais equilibrada e inexpugnável. Isso lá no capítulo 957 do mangá, dando ênfase principalmente na força dos mundialmente conhecidos Comandantes do Ruivo, Lucky Who, Sop e claro, Ben Beckman Inexpugnável significa literalmente que é impossível de se apoderar pela força Algo inconquistável, uma verdadeira fortaleza E como eu sempre gosto de falar, a tripulação do Shanks atualmente representa o que um dia foi a tripulação de Gold Roger O que sabemos um pouco de Ben Beckman é que 12 anos atrás ele derrotou sozinho a tripulação dos bandidos das montanhas de Riguma, usando apenas um cigarro... <risos> o que por si só já torna bem engraçada essa cena... Ah, claro, ele também utilizou o seu rifle... Com uma clava, é o poder Caramba. mais fácil de se explicar de toda a série de One Piece. Mas tirando essa passagem aí, temos essa referência clara do episódio das recompensas dos Yonkous, onde é dito que o Beckman, ele está em outro nível, porque ele é o único comandante Yonkou junto de Lucky Who e Yasopp a serem citados no meio dos Yonkous. E ele parou momentaneamente o Almirante Kizaru lá em Ford. convenhamos isso é muito marcante Porque até aquele momento da trama nunca tínhamos visto nada parecido em relação aos Almirantes Ben Beckman parece ser um estrategista monstruoso e um homem altamente inteligente O que temos de informação sobre ele vem do seu cartão Vivrecard que nos diz que Beckman tem o QI muito elevado. Mais alto do que qualquer personagem apresentado na saga do East Blue. Isto pode ter alguma ligação com Johann Beckman, Que é um autor científico aqui do nosso mundo. E o homem que cunhou o termo tecnologia. Um termo que está bem alto atualmente na série The One Piece. Fora isso no Vivercard É dito que ele é incrivelmente poderoso em termos de combates físicos. E é um poder comparável do próprio Ruivo. A existência desse homem é temida até mesmo pelos mais poderosos do Novo Mundo. O fato de Ben Beckman ser mais inteligente do que Kuro, Krieg, Arlong... E todos os outros residentes do East Blue apresentados nessa saga... É realmente notável. Porque isso inclui até mesmo Dragon, o pai do Luffy. É uma loucura pensar sobre... Que tipo de monstro isso torna bem Beckman. O volume 4 bilhões. Que é um volume especial. Que foi distribuído durante o filme One Piece Red. E o próprio filme em si. Nos mostra um pouquinho mais dos poderes de Beckman. Ele pode imbuir tanto sua arma e balas. Utilizando o haki do armamento. O que não é nenhuma novidade. Porque já vimos algo semelhante lá com as Amazonas. E as suas flechas na ilha das mulheres. Porém. O que diferencia bem Beckman é sem dúvidas o Hewold. Eu acredito que o haki de fluxo deve ser utilizado aqui. Descobrimos que em formas avançadas você pode causar danos de dentro para fora. Se for possível imaginem isto sendo passado... Para balas. Porém tem uma coisa muito legal. Que eu tenho certeza que você não sabia. Acabou saindo uma entrevista. Do diretor de One Piece Film Red. E ele acabou nos revelando. Que no filme Red. Vimos Shanks e os seus piratas. Lutando momentaneamente. Com base nos conselhos do próprio Oda. Mas o diretor. Deliberadamente colocou alguns estilos. De luta falsos. Segundo ele mesclado com alguns. Que são verdadeiros. Ele disse que estava preocupado que o filme Red pudesse acabar estragando as previsões dos fãs do mangá. E pensou que estilos de lutas completos só deveriam ser revelados pelo mangá. Ou seja, ainda não vimos tudo sobre Shanks e os seus piratas. E isso inclui o próprio Ben Beckman. E isso é muito legal. Quando falamos um pouquinho aqui de Elstaz Capitão Kid. E o seu braço perdido. Descobrimos recentemente que foi Ben Beckman aí que tomou o braço do Kid. Por conta da sua afronta em relação aos piratas ruivo. E isso é brutal em diversos níveis. E nos mostra também aonde o Ben Beckman está nos patamares de força. Notem o seguinte... Beckman surgiu batendo com sua arma ou então atirando balas de Haki no filme Red, porém como diabos ele pode arrancar um braço? Será que ele bate tão forte assim com a sua arma ao ponto de arrancar um braço? Isso é muito brutal. Ou então quem sabe a teoria das balas de que explodem pode ser verdadeira, a não ser é claro que ele ainda tem o um poder oculto e ainda não mostrado dentro da série conforme o diretor do Red falou. Notem também galera que o Kid ele atacou o Holy Cake, ele roubou uma cópia do Road Poneglyph da Big Mom, além de derrotar um comandante doce. Ele foi derrotado por Kaido, preso e forçado a trabalhos escravos e após isso ele escapou, lutou contra Kaido e Big Mom no topo de Onigashima tomando diversos ataques de ambos os lados, por fim se aliou a Lau e lutou diretamente contra a Big Mom, onde recebeu alguns golpes bem poderosos antes de conseguir derrotar a Mama. Perceberam algo curioso aqui? O Kid desafiou dois Yonkous, recebeu danos extremos de ambos e inclusive derrotou um deles. Saiu com títulos e uma recompensa igual ao do Luffy, atual Yonkou. Só que quando voltamos ao seu confronto com os piratas, Ruivo, ele perdeu o seu braço e ainda recebeu um alerta de killer atualmente... Que se ele tentar de novo, ele pode perder muito mais do que um braço, sim, ele pode perder a sua vida, e isso é surreal considerando que o killer viu o Kid derrotando a própria Big Mom isso quer dizer então que o Ben Beckman está acima dos níveis dos Yonkous ou paralelo, bem, o seu cartão Vivercard Card é, ele diz algo semelhante mas vale lembrar que escalas de poder em One Piece galera, é algo muito restritamente dos fãs né? o Marco, ele lutou contra três almirantes, o Katakuri ele é um monstro só pela sua existência o King, o Shiryu eles vão pra esse mesmo caminho de escalonamento da trama tudo depende de quem é o próximo inimigo e ele sempre vai ser o mais forte que o anterior, mas eu vejo sim o Ben Beckman ocupando um cargo muito especial entre os níveis mais altos de força E isso tudo porque os Shanks e os seus piratas Eles espelham, como eu gosto de dizer A tripulação do Roger atualmente E isto sim coloca Beckman em outro patamar Geralmente há uma lacuna enorme na força entre os capitães E os seus primeiros imediatos ou primeiros companheiros E somente três tripulações Isso não acaba ocorrendo Não temos essa lacuna narrativa em Roger e Ray Lee. Luffy e Zoro e claro, Shanks e Ben Beckman. Tudo isso por conta dessa representação dos piratas ruivos seria a tripulação mais forte dessa era. A equipe de Roger tinha um monte de grandes nomes. Pelo menos três pessoas que poderiam lutar diretamente aí contra os Yonkous atuais. E essa forma Força em nomes compensava a força em números que outras equipes tinham. Além do que a tripulação de Gold Roger tinha pelo menos aí quatro usuários de Haki do Rei. Roger, Ray, Oden e Shanks e não sabemos se há outros. Também sabemos que não há maneira de lidar com tripulações tão grandes quanto exércitos. A não ser que os batedores sejam pesos pesados. Barba Branca compensou essa força com sua frota de 16 divisões. Shiki fez o mesmo tendo uma armada inteira. Big Mom tem seus 85 filhos. E Kaido tem seu exército de feras que somam mais de 30 mil pessoas. Então por isso de que outra forma você esperaria que um Yonkou como Shanks. Com poucos membros ativos na sua tripulação oficial. Pudesse lidar com equipes de 5, 10, 20 mil homens. Eles precisam. Ter pessoas extremamente poderosas no topo, uma força inexpugnável E Ben Beckman, comparado em nível de poder com Shanks O Ruivo, não deve ser subestimado. Quando ele aparece, você tem somente duas opções: chamar um navio de guerra, ou então. <risos> Muito legal, né, galera? Eu gosto desse hype em volta do Ben Beckman. Não acho que vamos ver qualquer dos nossos protagonistas. Lutando diretamente com ele, mas eu adoraria ver um confronto dele contra o Kid. E sim, vamos ter revelações dos poderes dos piratas do Ruivo ainda não mostrados dentro da série. O que seria interessante, quem sabe algum deles aí não mostra uma Akuma no Mi, né? Tem sempre essa teoria de que eles teriam Akuma no Mi, outros preferem que eles não tenham. Por espelhar realmente a tripulação do Roger, eu prefiro mais esse caminho de ser uma tripulação feita composta apenas de usuários Extremamente poderosos de Haki. Mas e bem, Beckman? Como o diabos ele arrancou o braço do Kid? Será que foi numa paulada lá utilizando o seu. <risos> que bom. É o poder mais simples da série de explicar, né? Será que ele utilizou o seu rifle para arrancar o braço? Isso é muito brutal. Ou então ele deu um tiro imbuído com o ou e isso explodiu de dentro para fora. Surreal, hein? Tem um poder oculto ainda? O que, que você acha? Qual é o seu pensamento sobre Ben Hype, Beckman? Deixe aqui <risos> seus pensamentos, compartilha com a gente aí. É Se gostou também deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.